Em Viena há, há, uma, há um aspecto da música, e esse é um, é um aspecto que, já, que vem da música popular já, que não tem a ver com uma, questões harmónicas, porque isto, os acordes são questões harmónicas, mas com questões rítmicas. Foi lá em Viena que se... não foi lá que se inventou, isso já deve ter existido desde sempre, mas que que eu se estou mais atenção ao ritmo ternário, 1 2 3 1 2 3, que deu origem entre outras coisas, às valses, não é? A valsa. Bem. Uh, enquanto que na na Polônia, uh, o ritmo ternário é diferente do, do ritmo da, da valsa, porque em vez de se valorizar o primeiro tempo, um, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, valoriza-se o terceiro tempo. E então pareceu uma dança chamada A que é que é? Bem, e ainda há uma música popular chamada Lendler, que existe na Suíça, na Áustria, na, na, também numa parte da Alemanha, em que se valoriza o segundo tempo. E é esta. Ora, é isto que separa totalmente a valsa, que se chama-se a valsa musette, a valsa parisiense. Não é que eu gosto imenso, não é? Mas que, que, é, que é carregado, é sempre o, o primeiro tempo. <SILENCIO> Até música de um filme fantástico, de um homem é também fantástico que, que fez o o senhor o o, o, o, Monsieur Loh, o, um, o mononcle que é que é o, o Jacques Tati, não é? E portanto é, é totalmente para a gente, ouve esta música e vai logo atrás, não.